Começa agora Jornal em Foque, manhã de notícias. Apoio Santa Casa de Santos, cada dia mais completa. E agora vamos começar a entrevista com José Augusto Viana Neto, presidente do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Bom dia, Zé Augusto. Prazer em recebê-lo novamente. Bom dia, Laís Carlos. Prazer é meu estar aqui com você participando do teu programa, Jornal em Foque. Muito a bem, satisfação muito... é minha. A satisfação é nossa, Zé Augusto Viana Neto, que já nos concedeu é, uma entrevista anteriormente. Eu gostaria de começar essa conversa, Zé Augusto, aí falando do tema do momento, é inevitável. Esta crise institucional, política que estamos vivendo e que preocupa a todos nós. Eu queria saber de você o seguinte, como é que o setor empresarial, enfim... O setor que você representa está avaliando essa situação. Como sair dessa crise, deste embrólio que prejudica tanto o país, que prejudica tanto a nossa economia, Zé Augusto? Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Ah, eu é que agradeço. Mas, ah, Lascara, deixa eu te dizer. É, com relação a esse embrólio político todo que tem acontecido, o mercado imobiliário tem é desenvolvido com uma certa tranquilidade. Nós estamos aí num crescente muito forte, desde abril do ano passado, quando começou o problema de lockdown, pandemia, o mercado imobiliário ele teve uma reação muito positiva. O que se percebe nitidamente em rodas de conversa, bate-papo, nas videoconferências, é que existe aí um descolamento né, dos empresários do que diz respeito à política. Sim. O pessoal está trabalhando, está desenvolvendo. Esse trabalho e esse desenvolvimento poderia ser imensamente superior ao que claro, é, todos nós claro. sabemos disso. Claro. É, nós sabemos que se estivéssemos numa estabilidade política e a inflação não estivesse chegando ao ponto que está, Sim. o mercado imobiliário, com certeza ele estaria funcionando aí com números muito mais expressivos. Sim. Mas, por outro lado da escala, tem um problema sério, né? que é a questão da infraestrutura. Sim. O Brasil não tem infraestrutura. O próprio mercado da construção, o setor da construção, já começa a enfrentar graves problemas, com um aumento de material, os insumos estão aumentando demais. É verdade. Quando são encontrados, porque já estão <risos> faltando. Uhum. Tá? Meu Deus. Então, lembro-me quando o mercado estava muito bom, lá em 2012, 2014, o mercado estava bombando, nós tivemos um problema sério, né? não tinha mão de obra, não Sim. conseguia operar de maneira nenhuma, é, não tinha é, material para chegar na obra, você não conseguia trazer o cimento porque não tinha caminhão e não tinha caminhão porque não tinha pneu. E quando acertava <risos> pneu, caminhão em cimento, não tinha estrada. Nossa <risos> <Tava> senhora. <risos> parado. Então, o Brasil é isso, né? Graças a Deus que é o nosso problema. Né? Porque força de crescimento o Brasil tem. Nós temos um, um, cresc um crescimento vegetativo que é assombroso. Né? Ele vai atropelando toda e qualquer crise. E estamos sempre assim poderíamos estar melhores, sempre claro, essa é a frase claro. que está na nossa cabeça. Mas o mercado imobiliário ele apresenta números expressivos, são números bons, tudo que se lança em termos de imóveis residenciais é tudo vendido imediatamente, mesmo com esse desemprego que está aí absurdamente alto, mas qualquer aumentozinho aí no número de carteiras assinadas, aumenta também a, a venda de imóveis. E você uhum. sabe que a venda de imóveis ela está muito relacionada à disponibilidade de claro. recurso do banco né? claro. Então, tendo a carteira assinada, tem como comprovar a renda, aí consegue ter negócio. Ah, é um setor que... Felizmente não está não foi tão afetado e não está sendo tão afetado por toda essa situação difícil que o país vive, né, Fernanda? Sim, é uma é uma notícia alvissareira, porque realmente o setor está crescendo, apesar de tudo. Fernando Maria, tudo. gostaria de ouvir o colega jornalista Fernando de Maria, que está aqui nos estúdios da Boca News TV e que vai participar da entrevista. Por favor, Fernando. É, bom dia, Chico. Bom dia, senhor José Augusto. Uma outra preocupação, obviamente, que deve preocupar o setor são, são obviamente, duas questões que estão interligadas. Primeiro, a alta da inflação. É, qual é o impacto que isso tem, obviamente, é, que nem o senhor falou, dos... Do, porque além da falta de produtos, a gente tem um aumento significativo do, dos preços. E infelizmente, diante do cenário político que a gente está vislumbrando, obviamente não vê muita perspectiva de uma queda na inflação, pelo menos até, o próximo, até, até esse ano, a gente espera que no próximo ano a situação melhore. Agosto, por exemplo, bateu recorde, aí maior taxa de inflação dos últimos 20 anos para o mês de agosto, quase 1%, 0,87% se eu não me engano. Então isso obviamente tem impacto nos produtos. Segundo, tem a questão da greve dos caminhoneiros uh, paralisados em várias regiões do país. Isso também pode prejudicar toda uma cadeia logística para entrega de material. né? E uma outra questão também que eu aproveito, com a alta da inflação, obviamente vai haver uma alta na taxa de juros. Uh, havendo alta na taxa de juros, influencia também nos parcelamentos, nos, uh, nos empréstimos que são feitos, financiamentos que são feitos das pessoas nos bancos, e obviamente isso pode ter um impacto nesse aspecto. E dentro desse cenário, eu gostaria de saber a sua posição aí, esse cenário, uh, uh, o que, que o senhor vislumbra aí, que esse é o cenário até então, e o que se vislumbra aí, pelo menos para os próximos meses, diante do que pode acontecer. Fernando, bom dia, e quero dia. dizer que a sua preocupação procede. É, nós estávamos. É navegando aí em mar de Almirante até um mês atrás, quando a taxa Selic estava lá embaixo. Uhum. E aí veio o primeiro impulsionamento. Né? O Copom se reuniu uhum. e teve um aumento na taxa Selic. Num primeiro momento, o mercado imobiliário, todos que compõem esse setor, estavam com uma determinada tranquilidade, né? imaginando que os bancos fossem protelar qualquer tipo de reajuste das suas taxas. Uhum. Em razão do fato do cliente do financiamento imobiliário ser muito interessante para o banco. Isso é uma, uma nova mentalidade dos bancos privados, porque o cliente de financiamento imobiliário nunca interessou para banco nenhum. Historicamente era um cliente rejeitado pelo banco, porque a taxa de juros é muito baixa uhum. e o prazo de financiamento é muito longo, então isso não interessava. Mas a partir do momento que os bancos descobriram que a fidelização do cliente traz outros lucros para o branco de outros serviços, né, aí passou a ser muito cobiçado e os bancos começaram a brigar pelos é, financiamentos imobiliários. Tanto é que a Caixa Econômica Federal, que sempre predominou no financiamento imobiliário, historicamente, e chegou a um determinado momento ser responsável por 85% dos financiamentos dentro de um mês foram feitos pela Caixa Econômica Federal. Uma predominância absoluta. Já a partir do momento que começou a interessar para os bancos privados, eles ficaram mais agressivos, com taxas de juros mais baixos que as taxas da Caixa, e começaram a flexibilizar também facilitar a análise do crédito. Sim. Então, levando em conta uma série de questões que antes não eram levadas. E com isso, o que aconteceu? Os bancos começaram a financiar muito mais. E hoje eles brigam pelo mutuário. Todo mundo quer. E a partir do momento que foi criado também a portabilidade, houve uma disputa muito grande entre os bancos. Diante desse quadro, então nós imaginávamos que as taxas de juros não sofreriam reajuste em razão da Selic. Mas, infelizmente, foi de imediato. Os bancos não esperaram reajustou a taxa, eles reajustaram o juro aqui. Isso, é claro, traz uma diferença. Traz uma diferença no valor da mensalidade que o mutuário paga no banco. Claro. Daí você já exclui o número de pessoas da possibilidade de comprar o imóvel, porque a renda familiar dele por muito pouco já não chega mais a atender a exigência do banco. Do banco claro. E essa exigência não pode ser dispensada até porque é uma questão social. Né? Não pode... É, comprometer mais de 30% da renda familiar com a prestação do imóvel, porque você vai prejudicar a qualidade de vida da família Sim. e vai criar um futuro inadimplente com certeza. Então isso no Brasil é levado muito a sério, tanto é que os papéis de financiamento de imobiliários brasileiros têm um valor muito grande no mercado internacional porque eles têm garantia real. Uhum. É um outro fato também que dá muito valor a esses nossos papéis, é que os bancos financiam até 80% do valor do imóvel. E na maioria, o tique de médio está por volta de 6 a 6,2% do valor do imóvel. Então a garantia que o banco tem é muito superior ao valor que está sendo emprestado. Por isso, esses papéis são muito valiosos. Uhum. Mas com o pequeno aumento na taxa de juros, o aumento no índice da inflação, porque aí você vai fazer semestre direto no bolso da pessoa, quando leva lá no banco para fazer análise de crédito, o banco vai cruzar os dados e vai verificar que o comprometimento lá no cartão de crédito daquela pessoa aumentou 5%, 6% Sim. e isso daí faz com que o crédito dele diminua, Sim. Né, o, o teto baixa. E aí vai ficando excludente, vai tirando pessoas da possibilidade de compra. Sim. E é claro, para o mercado imobiliário é um verdadeiro desastre, porque... Aí você tira cliente, gente que está precisando da, da, do imóvel para morar e não vai conseguir. Não é. E por outro lado, as pessoas falam, mas é bom que o setor de financiamento de, é, de locação é, valoriza bastante. Para o investidor, locação é bom. Mas não é, ledo, engano, né? porque uhum. aí as taxas de reajuste dos valores de aluguel também sobem e tudo puxa. né? A inflação é um mal que nós já estávamos é, habituados a viver sem ela. Né? E quando volta índices tão expressivos como esses que estamos assistindo agora, uhum. é muito, muito preocupante. Ficamos com um futuro muito indefinido. Né? Ou o governo trava isso daí, ou nós vamos ter pessoas saindo desse mercado, levando dinheiro para fora, com medo de investir no Brasil vamos deixar de receber investimentos de fora. Isso é, realmente é muito preocupante. É verdade. Mais do que nunca é preciso que o governo governe. É. Está faltando um pouco. Né? Deixe de fazer tanta, gastar tanta energia em questões de menor importância, já superadas, e trate de governar, de fazer gestão. É então, Os reflexos, reflexo. reflexos, até porque esse segmento é um dos maiores empregadores. Né? E é, é, é dinheiro na veia, literalmente, no mercado é, de trabalho. É, né? é a Imagina verdade. a quantidade de profissionais aí envolvidos na área da construção civil e outros segmentos atrelados aí nesse sentido. Né? Enfim, é uma, é uma preocupação. Né? E a gente Sim, vai ter é, outra é. reunião do Copom aí em breve aí, é, é. E, e, e, obviamente, as taxas infelizmente, não são muito interessantes. só acredita que vai aumentar aí o prazo de financiamento, os bancos devem empurrar? Hoje, a em média, está há 30 anos. os bancos Até outros bancos estão fazendo isso. Né? Uh, a tendência é, pelo menos, empurrar um, um, um prazo maior, uh, doutor? Olha, Fernando, eu não acredito, porque hoje nós já temos financiamento em 35 anos. Ah, certo. Uhum. Eu acho que dificilmente isso pode acontecer, aumentar mais. Uhum. É o único país que eu conheço que vai até 60 anos é o Japão. É, o, é, o Japão financia em 60 anos. Sim, né? sim. Normalmente, o cidadão compra o imóvel e move, quem vai quitá-lo é o neto. É o neto. Porque é. É, é, 60 anos de financiamento, não é brincadeira. Obrigado. Mas, Economia eu acredito é. que não, não vai passar do, dos, dos 35, 35 anos. 35 anos com, com, e hum. não acredito que possa haver é, diminuição na taxa de juros com essa inflação que está aí. Não tem claro, jeito. Então eu não vejo um bom momento a partir desses próximos 90 dias, Mas... a menos que o governo consiga é, colocar uma política econômica mais agressiva, que todos estão reclamando, né? o Paulo Guedes assumiu como ministro, da economia de lá para cá todo mundo está numa esperança muito grande de que as coisas aconteçam. É verdade, estamos é. assim, esperando, esperando, esperando, trabalhando. E, e, e o tempo vai passando, e o pois tempo é. vai passando, e daqui a pouco temos já uma nova eleição. estamos aí entrando, ah. entrando já no crepúsculo né, da gestão ah. e a coisa não vai. Não vai. Estamos a é, um ano da eleição? Que... Pois é, e agora quando entra no ano eleitoral, aí para tudo, para né? tudo. ninguém faz uhum. nada... E é muito preocupante, porque nós estamos em níveis de mercado jamais alcançados anteriormente. Eu digo para vocês, sem medo de errar, que isso daí não devemos nenhuma gratidão à política econômica absolutamente, porque uhum. não é a política econômica brasileira que criou esse cenário que nós estamos vivendo aí tão bom, dentro do setor claro. da, da construção a de moradias. Construção. Né? Assim, assim. Mas eu digo para você o seguinte, que essa disposição da iniciativa privada, dos empresários em promover esse desenvolvimento dos seus próprios capitais, e veja você que hoje os negócios que foram feitos à vista, a última pesquisa do Gress, dá conta que 47% uhum. das transações foram feitas à vista. Então, Olha, veja que absurdo, isso nunca teve. Sim. Os negócios à vista eram 5%, 7%, quando muito, agora 47%. Isso daí é sinal que as pessoas pegaram dinheiro, é, que tinham investido em outros setores e passaram a comprar claro, imóvel. A pessoa vende um imóvel, compra outro. E com Vai, isso o, o percentual de negócios à vista foi tão expressivo. Mas em qualquer economia bem sucedida... É, o financiamento imobiliário representa no mínimo no mínimo, no mínimo 80% das transações. Uhum. É, isso tem que haver essa disponibilidade. Claro. Né? E para ter essa disponibilidade de financiamento, nós temos que ter uma política econômica segura uhum. Uhum. em que o banco possa pegar o dinheiro dos seus investidores e emprestar com a certeza de que vai receber e que vão obter o um lucro uhum. né? por, aquela, por aquele investimento. Muito então bem. eu acho... É, que é uma pena, né? o governo, imagina, né? o governo está perdendo a oportunidade de acompanhar o dinamismo da sociedade, é, isso é que é muito ruim. É verdade. É, eu não, não faço oposição ao governo, é, não milito é, politicamente, né? não Sim. participo dos movimentos, é, eu acredito muito na, na sociedade organizada, dentro das entidades onde a gente sente, discute, debate, toma as providências que tem que tomar e seguimos para frente trabalhando. Né? E trabalhando no convencimento da classe política das necessidades que temos. É isso. Mas <risos> realmente nos preocupa nesse né, momento. Mas, é, José Augusto, é, é, eu, eu, eu tive a oportunidade de ter acesso à pesquisa recente do Cresce e um dado me chamou a atenção em relação ao nosso litoral. Porque como você disse, houve o mercado está aquecido, imobiliário, as vendas é, subiram, enfim, em todas as regiões do estado, inclusive no nosso litoral. Mas aqui o percentual foi o menor registrado em todas as regiões de apenas 8%, embora tenha havido crescimento também, é inegável. Mas eu lhe pergunto, por que, que aconteceu isso e aqui que se explica esse resultado do litoral? o menor índice de crescimento em todo o estado de São Paulo. Olha, não é, não é importante esse dado, não, ele não é significativo, que você tem que levar em consideração, na escala, que é comparativo ao mês anterior apenas. Sim. Então, nós temos essa alteração, é uma flutuação muito grande de um mês a outro. Nós já tivemos baixa de 38% em determinada região, e no mês subsequente nós tivemos uhum. aumento de 42%. Que a pesquisa do CRES ela funciona da seguinte forma. Ela é uma pesquisa que foi realizada, né, nós estamos aqui conversando sobre transações que foram feitas lá em maio, em junho. Ah, nós vamos ter uma pesquisa que vai ser liberada agora na terça-feira, a mais recente, da região metropolitana da Baixada Santista. E... Esses negócios que são apresentados são sobre negócios efetivamente realizados. Então, nós temos um grupo de imobiliárias e corretores que colaboram nos passando... Informações? As, as suas, a, os seus negócios e nós vamos tabulando e, num determinado momento, é divulgado. Então, comparativo ao mês que passou, tem... pode haver essas... Diferenças, mas uma coisa é certa: no consolidado, nós estamos no crescente e o litoral é um ponto muito, muito interessante. Santos é uma cidade muito cobiçada. Santos é uma cidade de grande interesse. Sabe que a, a valorização imobiliária registrada em Santos, depois que veio o tal do pré-sal, foi uma coisa que chamou atenção. O mundo inteiro foi uma valorização tremenda e depois quando deu o problema no pré-salto, não podia continuar com, aquele, com aquela velocidade de desenvolvimento, os preços não caíram, os preços se mantiveram, a diferença foi muito pouca. Né? E Santos continua sendo o, o ponto mais valorizado do litoral, tanto é que com essa questão agora do, do home office, nós tivemos muitas pessoas de São Paulo que já tinham propriedades Sim. aí e mudaram para Santos, para poder fazer seu home office aí numa situação com qualidade de vida melhor. E teve muita gente de Santos que necessitando de imóveis maiores para poder ter o melhor conforto para sua família no home office, ele não consegue comprar em Santos. Então, o que ele fez? Ele vendeu de Santos e comprou lá na Praia Grande, comprou no Guarujá. A Praia Grande, principalmente, foi uma, uma região de grande evolução de pessoas que saíram de Santos para ir para lá. Por quê? A diferença de preço do metro quadrado. Claro, claro. E por isso, o mercado imobiliário de Santos fica... E digo para você o seguinte, escala. eu acho que Santos, daqui a pouquíssimo tempo... Vai ser a Mônaco, aqui no <risos> Brasil. Tomara, tomara, tomara o esteja certo, mas olha, a nossa Vai realidade, o me permita, me permita <risos> discordar, me permita discordar, doutor José Augusto, da Oi, sua mano. avaliação generosa a respeito da nossa cidade, que tem problemas gravíssimos, gravíssimos, inclusive no setor, imobiliária e habitacional, a terra é cara em Santos, nós temos as palafitas, as maiores palafitas do mundo, nós temos um problema seríssimo de habitação popular, temos um centro da cidade abandonado há muitos e muitos anos, um comércio praticamente decadente naquela região da cidade, enfim, gostaria muito de concordar com o senhor de que seremos em breve uma nova Mônaco, mas eu acho que estamos muito distantes disso. Infelizmente, Santos merecia muito mais do que temos hoje. É uma, é, uma, é uma cidade que enfrenta graves problemas sociais, econômicos, de emprego. Houve um momento em que realmente a construção civil cresceu muito por conta do pré-sal, mas nós temos dezenas e dezenas de imóveis vazios, completamente vazios. Essa é uma realidade triste de Santos, viu, Zé Augusto? E quando eu perguntei dos 8% de redução no litoral, me chamou a atenção, por ter sido o menor resultado, até por conta do crescimento que houve naturalmente por conta do home office. Então, é, foi apenas com essa, o sentido foi esse. Mas, de qualquer maneira, eu agradeço, como santista que sou, e sei que o senhor também é do litoral, as, as generosas considerações a respeito de nossa cidade, mas eu gostaria muito que ela fosse uma nova Mônaco, mas acho que está distante disso. Fernando de Maria. <risos> o Celso Vernese, nosso jornalista do tempo, né? muito competente, José Augusto, aí, admirador há muito tempo aí, do José Augusto, aí, mandando um abraço para o nosso entrevistado, a Débora Silva também, obrigado pela participação. O senhor comentou, o Scala comentou agora dessa questão do centro, né? a gente tem uma área ainda enorme para ocupar, é claro que a gente pode falar da área continental, voltando aqui para Santos, mas o centro histórico. E há, um, há uma questão muito interessante, que a prefeitura pretende, obviamente, transformar aquela região em uma região habitacional. Existe até proposta para levar uma universidade, no caso a Unifesp, para lá e, quem sabe, ali também criar repúblicas para atrair jovens para estudar no centro. Gostaria de saber, o senhor do meio, o centro de Santos, efetivamente, tem potencialidade para virar Uhum. Uh, residência, só acredita que Santos pode caminhar aí para atingir um outro público, ao invés dessa pessoa, por exemplo, que o senhor comentou agora, em vez de ir para Praia Grande, ela puder ir, ir, por exemplo, morar em Santos mesmo, ainda que seja em outra região, uh, só acredita que isso, eh, Santos pode investir neste segmento, não só o centro, mas outras regiões como Macuco, Encruzilhada, outros bairros aí talvez mais afastados da orla da praia, Olha, eu acredito que sim, até porque é, equipamentos de saneamento Santos é privilegiada. Né? Uhum. Nós temos uma cidade bem saneada, né? os canais sim. de Santos são fantásticos, dão a Santos uma característica única, né? não há como dizer isso. Tanto é que já por muitas vezes, Santos teve... Aí, entre o primeiro e terceiro lugar em qualidade de vida no Brasil, né? é inúmeras vezes é ao longo dos últimos 60 anos. Então, é fato. Santos é uma cidade diferenciada. E é, é, o entorno de Santos, evidente, traz dificuldade, porque claro. todas as demais cidades acabam se dirigindo para os equipamentos de Santos, porque claro. é aí que tem. Né? Eu sei, meus filhos, eu tenho dois filhos... Uhum. Né, eles uhum. né, eu tive que levar a minha mulher, onde é hoje o Hospital Galvão não lembro o nome que era lá, 46 anos atrás. Hospital Cid, <risos> Isso, Hospital Cid Cid Pérez. Hospital Cid Pérez. Então, meus dois filhos nasceram no Hospital Cid Pérez, né, porque Sim. Praia Grande não tinha maternidade. E eu vou dizer para vocês, o centro de Santos, o dia que tiver... Um tipo de incentivo e aí eu quero dizer ah, Velasquez é uma questão de ah. uma questão de gestão é verdade você é verdade. você tem uma visão é você mora aí você tem uma visão crítica conhece com maior profundidade as questões de gestões do, de gestão do município é a zeladoria da cidade enfim, claro tudo claro. isso é claro. uma questão que você que está aí verifica mas o centro de Santos ele é quando começaram a recuperar os Centro de Santos, há 25 anos atrás, lembro-me muito bem é as primeiras reformas que surgiram ali no Centro Velho. Muitas tentativas, mas muita resistência por parte da sociedade. É. Você pega o Centro Velho de São Paulo, a Cracolândia, ninguém consegue consertar aquilo, é uma dificuldade. Há incentivos que são Aham. criados pela administração municipal e não consegue. Um outro problema gravíssimo: todas as vezes que você fala em recuperar o centro velho de uma cidade, trazer investimento, o maior obstáculo são os proprietários Sim. atuais dos imóveis. É verdade. Enquanto se fala em levar investimento, todo mundo dobra o preço. É. Naquela imaginação de que ah, agora nós vamos ganhar dinheiro, até que enfim. É. E não é a não propriedade. É assim. Você disse, olha, você disse uma coisa aí muito certa, escala A valorização imobiliária ela é predatória. Sim. A valorização imobiliária é o maior inimigo da sociedade. É. Eu vejo colegas corretores de imóveis falando que o senhor compra, que o ano que vem isso aqui vai estar valendo 30% a mais. <risos> Para que responsabilidade! É. O imóvel, olha, o, o, o imóvel, se ele diminuir de preço ano a ano, é muito melhor para a sociedade do que aumentar de preço. Claro, Ele não claro. pode ser usado como moeda né, ah. pra, de investimento de capital. imóvel tem que ser usado para moradia, para claro. o comércio, para a indústria. E o centro de Santos, dentro de uma política aí que compete à administração municipal exclusivamente, Sem dúvida. tem que procurar, porque é um desperdício esse essa esse saneamento que tem aí no centro da cidade. É verdade. Toda a infraestrutura, com ruas Muito bem. todas prontas, pavimentadas, esgoto, água, tudo. tudo. Por que não investir para que as pessoas não moradia. tenham moradia. Porque abeços. Santos o senhor foi muito feliz na sua análise, porque o Centro de Santos, além da sua beleza histórica, pela riqueza arquitetônica, todo, todo o Centro de Santos é estruturado, é pavimentado, tem coleta de lixo, tem energia, tem água, tem saneamento, tem postos de saúde, ou seja, tem transporte coletivo. Toda a infraestrutura que existe ali, que existe na cidade de Santos como um todo, existe ali também. O que falta é simplesmente que as pessoas voltem a viver no centro. O centro precisa de ocupação. E ocupação para tanto com habitações é, populares, enfim, há iniciativas nesse sentido, mas esbarra na dificuldade que o senhor colocou que é a questão da propriedade dos imóveis, que muitas vezes os proprietários nem residem no Brasil, ou seus, seus filhos e descendentes já não, nem, nem querem saber daquele imóvel, aquele, é tratado como uma velharia, né? essa velharia horrorosa, e muitas vezes deixam na mão de um capataz para sublocar em, em, em cortiços desumanos, que é o que se transformou boa parte do Centro Velho de Santos. Então é nesse sentido que a gestão precisa agir de maneira a transformar aquela região, como muitos já propuseram, isso não há nenhuma novidade nisso, em, em locais de habitação popular, habitação digna, para que a população volte a ocupar o centro e com isso o centro deixe esse momento de decadência que enfrenta para se tornar novamente um centro comercial importante da nossa região, de toda a nossa região metropolitana. Não, Zé Augusto. Essa você foi muito feliz nessa sua consideração. E tem uma, Eu gostaria de pegar só esse adendo que o, o Láscara lá comentou. A gente já entrevistou aí empresários da construção civil e, e é interessante a visão que alguns deles têm é que, olha, essa responsabilidade tem que passar para o poder público, o poder público desapropriar algumas áreas e aí sim a iniciativa privada vai, vai avaliar se... Vale ou não vale a pena construir? Você acha também que é papel do poder público ou você acha que o empresário ele ele não precisa depender do poder público para poder efetivamente é, lançar empreendimentos no caso do centro de, de Santos? Olha, é uma, uma questão de é, porcentagem de participação e de responsabilidade. Uhum, uhum. A desapropriação, eu acredito que é uma saída para evitar a especulação imobiliária. Sim. Ao longo do tempo, do passado, quando a gente falava disso, ele está falando isso, ele é comunista. Primeira coisa, <risos> porque, porque é, é comunista, é comunista. Falava da moda. A, a grande realidade é a seguinte: se não vier com desapropriação, ninguém vai fazer preço que fique compatível para ser usado para os fins que necessitam. Uhum. Então eu acredito que uma parte tem que ser desapropriação, outra parte tem que ser da iniciativa privada. As parcerias público-privadas estão claro. aí, autorizadas por lei, podem ser feitas. Santos tem uma característica também muito interessante. É uma cidade organizada, tem uma sociedade organizada. Uhum. Vocês têm a ASECOB, Associação dos Construtores da Baixada. Nós temos a Associação Comercial, a Ordem dos Advogados do Brasil... Claro. Tem aí a, os Rotary Club, ah, maçonaria, é clubes serviço. uma série, clubes de servir e é impressionante. Né? Eu frequentei tanto tempo o Rotary Club de Santos, as lojas maçônicas, a associação comercial, participei da SECOB, participei de inúmeras reuniões ao longo de minha vida e vejo que é uma sociedade organizada. Se essa sociedade conta aí com uma gestão do município e seja interessada em ser ponto de referência para reunir essas pessoas que têm cabeça e têm o dinheiro, têm a tradição de conviver dentro da cidade, têm interesse em ver que seus herdeiros fiquem com uma cidade adequada, Santos é para ter um impulso fora do país. Muito mundo. bem, muito bem. Tá? E com essa receita é, é, do Zé Augusto e Viana Neto, sempre muito lúcido uhum. nas, suas, nas suas considerações, nós vamos é, encerrando o programa, viu, Zé Augusto, porque nós temos, como você sabe, limitações de tempo. E eu gostaria mais uma vez de agradecer muito a sua participação aqui no Jornal Enfoque, no Aino Notícias. Eu e o Fernando de Maria registramos mais uma vez os nossos agradecimentos. Muito obrigado, viu, Zé Augusto. Obrigado, Fernando de Maria. É, agradeço imensamente a, a oportunidade que tive de participar aqui do programa Em Foco com vocês, Jornal Em Foco. Muito obrigado. Viu? Muito obrigado, obrigado, José Augusto Viana Neto, que é o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo. Que participou da segunda parte do programa de hoje. Na primeira tivemos a presença da deputada federal Tabata Amaral, deputada de São Paulo, que está atualmente sem partido, mas logo, logo estará afiliada pelo que sem ela dúvida. diz. Está estudando, está avaliando, enfim, as opções partidárias existentes no Brasil.